Olá, meu nome é Dalva, eu moro em Goiânia. Minha motivação por estar aqui é porque eu tenho alvos, eu tenho metas, onde o inglês é a base para chegar até lá. E assim, eu sei leitura, eu uh, eu compreendo um pouco do, do que fala, mas eu não tenho a pronúncia. E a pronúncia, é, pronunciar, falar, conversação, tudo isso está dentro do trabalho e da meta que eu preciso desenvolver, né? Assim, então esse é um dos grandes motivos ao que me fez estar aqui e um grande incentivo também de outros alunos que passaram. Eu assisti os vídeos, eu conversei com pessoas e eu falei assim, ah, então é o lugar certo para eu destravar. Esses quatro dias para mim, tá sendo a palavra que eu traduzo é de transformação.